O que, que você falou um terminho que a galera sempre fica na dúvida, né? O que, que é esse negócio de RP, né? Eu já ouvi gente falando é, o que você imaginar a galera já falou, mas realmente o que que é, né? Você falar de um sistema de RP para trazer esse conceito para a galera, até porque você está no Bling RP, então é difícil que não conheça o Bling, mas vamos conceituar isso para a galera. Beleza, então gente, então só me apresentando rapidamente, sou a Ellen, faço parte da equipe de marketing aqui do Bling E vamos esclarecer um pouco mais Eu vejo, eu vejo muito isso, tá? Do pessoal realmente não saber o que é RP a gente, Daí a gente fala, ah, é um sistema para sua empresa ai ah, tá um sistema para minha empresa <risos> né? O RP na verdade ele é a sigla em inglês mas, basicamente, o que, que o RP ele se propõe? A concentrar todas as informações do seu negócio em um único sistema para que você consiga usar isso para a tomada de decisão, para melhorar os seus processos diários, para uh, visualizar seus produtos, seus clientes. Então, a ideia é essa, é que a gente consiga uh, visualizar toda a empresa em um único lugar. Tá? Então, de forma bem, bem simples, assim, um pouco mais prática, para não entrar no que é o termo em inglês que não, não nos interessa, né? Interessa o que, que ele nos ajuda no dia a dia. <risos> é isso que o sistema de gestão faz. A gente vê muito empresa grande usar sistema de gestão, né? Para todo mundo estar tá acessando sistemas, informações, etc. e tal. Mas a gente sabe que empresas menores também precisam de um sistema, principalmente aí quem está começando e está vendendo online, para ajudar a conseguir uma visão melhor né? do negócio da empresa. Boa, até aproveitando isso, né? Eu já sei que o Bling é muito mais do que isso, mas eu sei que tem a galera que acha que o RP vem só para emitir de nota fiscal. Né? Então a gente olha e fala Ah, isso aqui só serve para emitir nota fiscal Ah, o que, que você faz? Eu emito nota fiscal E aí você citou alguns pontos né Gestão, controle Mas o que, que, que mais? Né? Tipo assim, é errado eu falar que Hoje o meu RP ele vai ter a função só de emitir nota O né? que mais que eu consigo extrair Quando eu olho para isso e eu quero te complementar também? Então, eu vejo que muitas pessoas têm hoje o Bling ou ainda não têm, só ouviram falar, né, uh, muito por, essa, por esse apelo da nota fiscal, que é realmente uma coisa importante, mas realmente ele não é só isso e quem usa só para isso está subutilizando o sistema. A gente precisa aprender mais para utilizar tudo que ele tem a oferecer. E a ideia é que aqui é hoje a gente também traga alguns exemplos práticos, né? Para o pessoal conseguir encaixar mais no seu dia a dia. Mas vamos lá. Eu quero ter os meus clientes cadastrados. Eu quero saber o nome e endereço deles. Eu quero ter o e-mail deles. Todas as informações de histórico de compras deles em um único lugar, eu posso usar o ERP para isso, eu posso usar o sistema para isso. Quero cadastrar meus produtos, quero cadastrar as variações dos meus produtos, os preços, quero cadastrar listas de preços para que a gente consiga vender em canais diferentes, com preços diferentes, para fazer promoção. Eu uso o ERP para isso. Controlo meu estoque, sincronizo o estoque, né, nos canais de venda, isso a gente não fala muito. Eu uso meu RP para isso. Sim, emito a nota fiscal, mas também emito a etiqueta. Também consigo fazer a própria cotação do frete dentro do BIM, se eu tiver uma integração logística cadastrada, uh, a própria integração com os marketplaces, que também já é mais comum da gente falar. Então, tem muita coisa ali dentro. Os relatórios. Relatórios é uma coisa que a gente fala pouco, aí o pessoal que está começando, né? Talvez não olhe muito, assim, mas a gente sabe a importância de ter tudo no detalhe, né? E eu consegui olhar isso, então também tem os relatórios pré-prontos aí para a gente estar tá olhando. É, é muita coisa que um RP tem, a gente não pode definir ele só por nota fiscal, né? <risos> Boa, eu concordo. Eu fui anotando aqui enquanto você foi falando, né? mais pontos importantes que você trouxe, CRM, né? cadastro de base dos nossos clientes. Cara, dá para extrair muita informação, até para ações ativas e, ao mesmo tempo, mapear regiões que você não está dando tanta atenção, que você poderia dar mais atenção. Entender perfil de comprador, regiões que mais compram. Hoje, uma das maiores riquezas do nosso negócio é ter essa base. Então, quando a gente fala de CRM, você utilizar, né? essa é a função, eu costumo definir o RP como a base do teu negócio. Daqui para frente, você pode ter outras ferramentas que, se, que complementam a necessidade do teu negócio, e tudo bem, mas a base da tua informação está aqui. É muito mais fácil é. eu trocar qualquer outra ferramenta do meu negócio do que eu trocar o meu RP, o meu RP está com a base feita. Se essa base estiver bem feita, eu vou ter tudo isso que a Ellen falou. Então, eu vou ter, desde o cadastro dos meus clientes, Vou ter cadastro de produto. E ali eu vou entrar com tudo muito bem detalhado, né? Eu estou dizendo de ter o detalhe do meu item, peso, medida, informações fiscais, descrição, foto. Então, independente, se você vai usar na sua loja física, você vai usar na sua loja virtual, você vai usar no marketplace, principalmente falando de Bling, que está integrado até com Jupyter. Se tivesse um marketplace em Júpiter, eu acho que o Bling estaria integrado, né, São, são mais de integrações, só. Isso, mais de 200. É, é, é muita gente, é muita opção. <risos> Legal. E até essas informações de confirmação de produtos, né? Eles são muito importantes para você poder fazer. Eu o pessoal falando sobre checkout, né? Como é que eu faço uhum. para dar um checkout? Ah, então, eu estou depois da venda já, eu estou no momento que eu estou expedindo o produto. Caça, olha em vendas, checkout. Já está lá embaixo, uma das últimas opções. Checkout da tua venda. O bling hoje, né? você vai poder bipar, você vai poder fazer ele por número de pedido, você vai poder fazer ele bipando a etiqueta de saída, na minha opinião. Configura direitinho a integração logística ali do, do teu bling e faz sempre por etiqueta de saída, que aí não tem erro. Se você trocou o pedido, a impressão, errou o picking, você vai travar ele na etiqueta da saída. Então, ele não vai sair aquela etiqueta. Então, é uma trava muito boa. Tá? para você poder utilizar. Relatório que a Ellen trouxe, a gente não está falando só de relatório do produto que mais vendeu. A gente está falando de relatório de estoque. Então, eu utilizo o meu relatório de venda para poder fazer compra, utilizo o meu relatório de estoque para poder fazer ação é, comercial, utilizo o meu relatório de contas a pagar e a receber para entender se eu estou bem ou se eu estou mal, como é que está, se eu posso ter uma conta naquele dia. Então, você desenhar o teu RP é muito importante para tudo isso. E até, nem só, antes da gente ir para a próxima, uma coisa, porque entra a gente dos dois lados, né? Então, pessoal, eu sou o Alexandre Nogueira, sou o fundador da Universidade Marketplace. A gente tem a maior consultoria para vendas através de Marketplace, tá? Então, o que eu estou te dizendo é, sim, né? A gente tem, hoje, com o Bling, só do nosso lado, de indicação nossa ativa, a gente já passou de, tipo, de 3 mil indicações e a gente tem quase mil indicações ativas nesse momento que a gente fez de indicação, então a gente conhece muito bem o MIG de carra-raba dentro dos nossos negócios. né? Então a gente é parceiro de longa data é, nesse sentido. Fala aí, eu estou passando aqui para te dar um recado rápido. Presta atenção, 6, 7 8 de julho a gente vai ter o nosso evento presencial de três dias